Que é mais, uh, que é sobre isso ter tanto bug de interferência, cacete, né? Mas ficou, ficou meio que, eu vi pessoas achando que era proposital, que era tipo uma propaganda é, velada, da, é o gato que a gente tava <risos> Era só realmente, tipo, eu nunca ia escolher fazer a bagulho ficar piscando na tela a cada, a cada três segundos. Saiu um monte de coisa boa essa semana, né? Que eu queria estar tá jogando, mas eu não pude estar tá jogando porque eu tava trabalhando. Saiu Signales, que é aquele jogo de, de, play, de terror também. Mas depois eu falo disso. Uh, ah, sobre as propagandas que eu queria falar. Sobre as propagandas agora que acabou, a, acabou o Ed. Ironicamente. É, teve muito anúncio e eu vou. Mano, é, e é isso. Eu vou tentar tirar, vou tentar desativar os anúncios durante o RPG. Provavelmente vai ter aqueles anúncios quando se abre a live. Vai, talvez tenha isso. Talvez tenha anúncio no meio do intervalo. Quando tiver passando os memes e tal, fanarts. É... Mas eu vou tentar tirar esses anúncios, porque eu não quero que. Eu não gosto de, de, de, de anúncio no Ordem ao vivo. Eu quero que vocês consigam assistir sem problema nenhum. É... Vou tentar o máximo possível. Eu, eu, eu vou ver como é que tá a implicação disso no meu contrato. Uh, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir tirar as propagandas, eu vou tentar passar o mínimo possível, assim. Porque o Ordem não é, mano. Eu não quero atrapalhar a experiência do Orden de jeito nenhum. Mano. Não quero que vocês vejam ele